E aí, a gente profunda, sabia que a tua prosperidade pode estar travando por causa de uma energia de obsessor, exatamente. Às vezes as pessoas linkam a energia de obsessão com coisas de ordem espiritual, emocional, mental e esquecem que isso pode afetar em outras áreas da vida. E a prosperidade é uma das mais afetadas. Então, se você quer saber sobre isso, fica comigo que eu vou revelar aqui uma erva que pode ajudar a melhorar a sua energia para atrair prosperidade. Solta a vinheta, pessoal! Existe obsessão na vida financeira, sim. Existem energias intrusas de ordem espiritual, energias densas que atrapalham o processo de evolução da sua prosperidade. Porque prosperidade é algo que vai te trazer liberdade. E se você se sentir livre, poderoso para fazer o que quiser, você pode quebrar o sistema através das suas ideias, através de trabalho altruísta, através de caridade. E claro que o plano das sombras não quer que isso aconteça. Né? Então essas energias intrusas elas tentam atrapalhar você de ter a prosperidade que você merece. Mas como é que acontece um processo de obsessão espiritual? É muito interessante a gente entender que a gente tem o costume de separar o obsessor do obsediado numa figura de vítima e vilão. Então, o obsessor, a gente vê como, ah, é o demônio, é uma figura do mal, é um espírito maligno, é um espírito das sombras. E o obsediado como, ah, tadinho, né? Ele é a vítima, ele não tá fazendo nada. Olha só a vida dele, ele é bonzinho, ele paga as continhas dele, né? Não faz mal pra ninguém, mas o obsessor tá sempre ali junto com aquela pessoa. Então, eu costumo dizer que o nome obsessor, a gente poderia trocar por outro, que se chama parceiro de vibração. Parceiro de vibração é uma pessoa, é uma entidade, é um ser, é um espírito que vibra na mesma frequência que você e por isso ele se torna compatível. Então, o obsessor só chega perto de um obsediado porque eles têm energias compatíveis. A questão é que um tem corpo físico e o outro não tem mais, porque o outro já faleceu, né? Como dizem por aí, ele já faleceu, ele já morreu, então ele separou a alma do corpo físico de forma definitiva. E o outro tá encarnado, tá vivo, tem pele, tem carne, tem osso, tem sangue, tem músculos, né? Essa é a única diferença. Um tem corpo físico e o outro não. Mas em energia, em vibração, eles são a mesma coisa. Eles têm a mesma uh, força, eles têm as mesmas características vibracionais. Então, se você tá com um obsessor, o obsessor é um é tipo uma gêmea, sabe? Ele é parecido com você, ele tem a mesma vibração, ele tem a mesma energia, e foi você que atraiu por causa da sua energia, do estado em que ela está. Então, tem gente que atrai anjo, tem gente que atrai santos, tem gente que atrai mestres ascensionados, seres evoluídos, e tem pessoas que atraem obsessor. E a prosperidade ou a falta dela é um sinalizador que mostra o tipo de seres que você tem atraído. Então, a prosperidade é um conjunto de coisas, né? Normalmente, as pessoas confundem prosperidade apenas com riqueza material, com riqueza financeira. Mas a prosperidade é quando você tem paz, quando você tem tempo livre, quando você tem bons relacionamentos, quando você sente amor no coração, quando você é uma pessoa compreensiva e não reativa e, claro, quando você tem dinheiro para fazer o que você quiser. O dinheiro faz parte da prosperidade, embora ele não seja tudo. Então, a sua prosperidade, ela demonstra, se você tem abundância na sua vida, fartura, mostra que você está alinhado energeticamente com seres de luz, porque Deus é muito abundante. Olha para a natureza. Né? Eu sempre digo que quando nasce um pé de laranja no quintal de alguém, o pé de laranja não conta assim, ah, mora cinco pessoas naquela casa, então eu vou produzir cinco laranjas por dia, porque só tem cinco pessoas ali. Não! O pé de laranja ele é subserviente a uma hierarquia espiritual que fala o seguinte, pé de laranja, seja tudo o que você nasceu para ser. Produz o maior número de laranjas que você conseguir, a maior quantidade possível. Isso acontece com o pé de laranja, com o pé de goiaba, com, com qualquer árvore da natureza, e acontece com o ser humano também, porque nós fazemos parte da mesma natureza. Então, cada um de nós pode produzir o um infinito, desde que a nossa energia esteja alinhada, né? Então, onde tem miséria, onde tem escassez, onde tem falta, tá faltando a presença da energia essencial da matriz original. Por isso que não tem abundância naquele lugar. E a fitoenergética, como ela tá totalmente conectada com a natureza, como ela tá totalmente vinculada à energia criadora, as plantas dispõem dessa energia para nos ajudar, né, a melhorar a nossa energia para não atrair esse tipo de obsessor, para purificar o nosso padrão vibratório e para atrair cada vez mais prosperidade. E eu já vou falar daqui a pouquinho qual é essa planta. Mas antes, nós vamos falar de emoções negativas que influenciam na sua vida financeira. Então também, às vezes, a gente baixa o padrão vibratório e acaba atraindo né, seres das sombras porque o nosso emocional está complicado. Então não tem nada mais importante nesta bendita vida do que você cuidar das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Então eu fiz uma lista aqui com cinco emoções que influenciam na, na sua vida financeira, né? Que podem acabar com a sua prosperidade. Por exemplo, né? As pessoas muito tristes, elas atraem desgraça, miséria, porque tristeza, ela não faz parte da nossa matriz original, ela não é uma característica nossa. A gente foi feito para ser feliz, para vibrar no amor. Então, a tristeza, ela acontece quando a gente vai para outra polaridade de energia, que não é a energia criadora. Então, normalmente, as pessoas tristes, elas são menos racionais e mais impacientes, né? É, ela não consegue pensar, ela está tão focada no emocional dela, que o racional sai de cena. Depois, elas se desequilibram e fazem dívidas, são compulsivas na hora de comprar. Então, normalmente, essas pessoas têm uma tristeza, que é um vazio, é um buraco interior, e ela quer fazer compras para preencher aquele vazio. Aí, durante algumas horas, ela se sente preenchida e depois o vazio volta, porque nenhum vazio pode ser preenchido com compras, né? É, depois, essas pessoas querem resultados rápidos, gratificação imediata, em vez de uma recompensa futura. Então, toda a nossa geração atual, né, de quem tem 30 anos ou menos, é, gosta de recompensas imediatas, porque é assim que nós somos educados, né? Ah, você fez alguma coisa boa, já recebe um presente, uma compensação. As pessoas mais antigas, elas tinham que esperar mais, né? Elas vêm de uma geração pós-guerra. E nós, atualmente, a gente gosta de compensações rápidas, principalmente as gerações bem jovens, os adolescentes. Ah, eu fiz uma coisa agora, daqui a cinco minutos eu quero já receber. Ah, eu fiz um trabalho bom hoje, semana que vem eu quero ser pro promovido. Ou de preferência hoje, né? Já posso ser promovido hoje mesmo. Então, é, essa rapidez da internet, essa velocidade das redes, criou um imediatismo e a gente tá sempre em busca de recompensa, querendo se recompensar. Aí a gente se recompensa com comida, a gente se recompensa com vícios, a gente quer se recompensar de várias formas também para preencher o vazio da tristeza. E... Essas pessoas normalmente se tornam egoístas, que é o contrário de altruístas, né? Pensam demais em si mesmas e negligenciam as doações. Elas não entendem o fluxo e refluxo do universo e que por menos que elas tenham, por mais que seja pouco aquilo que elas têm, elas precisam doar um pouco. Nem que seja tempo, abraço, sorriso. Doação não é só dinheiro, né? Doação envolve muitas outras coisas. E essas pessoas normalmente dizem, nossa, mas o que eu ganho não é suficiente nem para mim, como que eu ainda vou doar alguma coisa para alguém se falta para mim? E falta justamente por isso, porque a pessoa não consegue compartilhar o que ela tem de bom. E a planta, então, que, que trabalha, que trata tudo isso e que ajuda a afastar a energia obsessora é o nosso amigo louro. O louro, aquele, aquele que as pessoas colocam no feijão, que é conhecido como um temperinho. Eu acho interessante que na fitoenergética a gente vê cada planta estudada na fito como um ser extremamente poderoso. né? Então, a gente entende cada uma das plantas da fitoenergética como um arcanjo, como alguém que pode ajudar uma pessoa a sair de uma crise, de uma depressão, de uma tristeza, de uma dor muito profunda. E aí as pessoas, ah, um temperinho, né? que bonitinho. Isso quem gosta muito de planta, Enxerga a planta assim. Ai, olha o manjericãozinho ali, né? Deixa um temperinho tão bom na pizza, na pizza de marguerita, né? Ai, o alecrim. É legal colocar um alecrimzinho no arroz. No máximo, é o que a maioria das pessoas vê. Ai, que bonitinho, né? Vai, vai me ajudar. Então, as pessoas veem a planta como um utilitário e não como um ser de luz capaz de transformar a vida dela. E o louro, gente, ele é extremamente poderoso porque onde tem louro, não tem obsessor. Onde tem louro não tem energia densa, porque ele afasta né, seres obsessivos, estados obsessivos né, de ordem espiritual, principalmente. Então, o que, que o louro faz? Qual é a função fitoenergética dele? Até vou olhar aqui no, no nosso livro de fito. Ele elimina energias densas de ordem espiritual, cria um campo energético espiritual, traz força da energia divina para purificar os campos de energia e os ambientes em geral, e traz a força de Deus para o mundo físico. Então, pode colocar uma árvore de louro aí no meio da sua casa, do seu ambiente, para né, afastar as energias de obsessão, a, a, as energias intrusas que podem estar entrando no seu lar. tá? E aí, eu vou ensinar uma técnica, então, que vai vincular a força do louro, a energia do louro com a prosperidade. Então, aqui, eu tenho meu potinho com louro desidratado. Tem as folhinhas aqui. O meu já tá pronto, mas você pode desidratar em casa. E aqui eu tenho uma carteira, carteira rosinha bem bonita. Então, o que, que você vai fazer? Você vai pegar algumas folhinhas de louro, tá? Vamos pegar três folhinhas. Eu gosto do número três porque forma uma tríade. Duas. Deixa eu pegar uma mais inteirinha aqui três. Ó, temos três folhinhas, duas maiores, uma menor. Separei as folhinhas de louro. Aí você fricciona um pouquinho as mãos. Impõe as suas mãos sobre as folhas de louro e você vai fazer a oração que você preferir, tá? Pode ser uma oração, pode ser um mantra, pode ser uma dancinha xamânica... É, pode ser uma oração, um mantra budista, uma oração judaica, um, uma música da Umbanda. Não importa a forma de conexão, desde que seja a sua maneira de se relacionar com Deus. Então, pode ser uma Ave Maria, um Pai Nosso, qualquer coisa que te conecte com Deus. Você vai impor as mãos, vai fazer sobre as folhinhas de louro. De 1 um a 3 minutos, tá? Você vai sentindo... o processo acontecer. E aí, você vai colocar dentro da carteira. Em algum lugarzinho, algum cantinho que tem aqui. Escolhi aqui um lugar, vou colocar aqui dentro. Se você quiser colocar uma folhinha, coloca, tá? Eu coloquei três porque eu intuí. Beleza? Tá aqui na minha carteira. A carteira tá abençoada, protegida. E você vai fazer isso por sete dias. E todo dia você vai fazer e trocar as folhinhas que estão aqui. Então, por exemplo, vamos supor que você fez hoje, 8 da manhã. Amanhã, 8 da manhã, você vai fazer de novo. E assim, consecutivamente, por sete dias, ok? E... Uh... Se você quer dar um passo maior né, rumo ao caminho das plantas, conhecer essas técnicas, conhecer o poder das ervas, conhecer mais sobre a fitoenergética, essa terapia tão atual que já transformou a vida de milhares de pessoas, a gente vai fazer uma aula super especial no dia 20 de outubro. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você clicar e se inscrever. Vem com a gente para conhecer melhor sobre a fitoenergética e tudo de incrível que ela pode causar na tua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo para você e até a próxima.